Olá! Bem-vindo ao novo vídeo e hoje vou-te mostrar este Ser HS60 Pro Surround que tem 7.1 e vou-te mostrar porque é que é um headset de gama média, não é muito alta nem muito baixa, mas que te vai encher as medidas. Vamos então fazer o unboxing disto, no estante, muito rapidamente. Este aqui é um Ed7. eu não estava para comprar este. Uh, ia comprar um mais baratinho, na casa dos euros. e então, ao comentar lá na loja, na, na PCDiga, o amigo lá, uh, disse que este aqui, que era uma, uma melhor escolha. Então vai daí, comecei a ver reviews, e, uh, e de facto, isto aqui, é um patamar acima do Hiper X Stinger, ok? Um, então, eu, eu depois já andei a ver reviews, andei a ver vídeos e de facto este aqui assim está muito bom, está muito bom mesmo, tem várias coisas engraçadas. Ora bem, o que é que tem aqui? Tem o manual, não é? Tem aqui a caixa que é muito simples, vamos tirar isto aqui. Exatamente. Tudo. aqui tem a carapucinha para o microfone, cá está... tenho aqui a tal placa usb para vocês ligarem ao pc para pôr a funcionar o 7.1 ok, que é esta plaquinha, vocês ligam aqui o jack 3.5 e isto ao pc e ficam com o USB com o som a dar 7.1 Isto tem depois de instalar o um software que é um software proprietário da, da Corsair que é o iQ que dá para depois para o resto dos periféricos todos para teclados, para ratos, etc... Não é? Quem, é, quem é fã da Corsair sabe o que é que isto é... Tem aqui também o um microfone que como vocês veem é um microfone que pode ser retirado do headset. Ora bem, isto é um ponto espetacular. Quem não quer ter o microfone a chatear, nem estar sempre a pôr para cima e para baixo, simplesmente tira o do headset se precisar só disto como sendo uns headphones, ok? Os headphones não precisam de ter o, o, o micro, o micro é para vocês andarem aí nos, nos chats e nos nos discords e nos e nos jogos não é uh, e nos teams <risos> e uh, se não precisarem deles é aqui que vocês metem aqui o uh, o microfone cá está cá está aqui o micro é flexível tem redução de ruído cancelamento de ruído e uh, e esta pecinha vocês retiram a e colocam aqui e fica pacífico Cá está o iPhone em si, vamos retirar isto, aqui na caixa não vem mais nada, vamos retirar isto para o lado, isto também, vamos deixar aqui e temos aqui um cabo ainda bastante grande, acho que eram 1,5m de cabo, depois aqui eles rodam para se encaixar bem, tem aqui este, este ângulo ainda muito bom para se ajustar a qualquer cabeça. São bastante flexíveis, pois aqui almofadados com umas costuras, vejam bem o detalhe disto. Muito bom mesmo, está muito bom. As almofadas parecem bastante macias, muito macias. Os drivers são de 50 mm de, de neonímio e até tem aqui esta coisita para, para a orelha. Muito confortáveis e são redondos. São mais redondos do que alguns, porque eh, eu tenho orelhas grandes e as minhas orelhas cabem aqui perfeitamente. Enquanto num, que são assim mais mais ao esticado, não cabem tão bem. Estes são mais redondinhos, está muito fixe. Uh, tem uma estrutura aqui assim, em alumínio, bastante resistente, uh, é uma cor muito fixe, que é baça. Eles parecem uns, uns os escutadores uh, abertos, mas não, aqui é que só tem isto, eles não são abertos, eles são fechados. Isolam bastante o, o som exterior e, como veem, como veem, não há fios aqui à volta, aqui assim também não há fios, eles são muito bem embutidos aqui. Por isto, embutido. Ah, está aqui! Vejam bem que o fio, não sei se conseguem ver o detalhe, o fio vem por aqui. Muita qualidade de construção, sim senhor, sim senhor. Vamos ver aqui o ajuste. ah, O ajuste também tem aqui vários níveis, temos vários níveis de ajuste, aqui da cabeça, podem ser facilmente ajustados ao tamanho de cada um, para quem tem uma cabeça maior e é facilmente adaptado aqui, vamos ver o máximo disto, ok, assim, pronto, 5 estrelas, muito bom, muito bonitos, muito sóbrios, não tem RGB, não é não é preciso o RGB para nada, o RGB é bonito de se ver, mas quando vocês estão com eles postos, não importa para nada. Um, depois tem aqui o mute do microfone, seja aqui carregam e tem o mute. E tem para vocês não terem que recorrer ao, ao computador ou, e também não está aqui pendurado. Tem, temos aqui o seletorzinho de do volume, não é? Para vocês poderem aumentar e diminuir o volume. Um, o 7.1. Vocês precisam de usar este danglezinho. Isto só dá para, para PC, não é? Ligam aqui a jack 3.5 e, e ligam isto no PC e, que eu vou-vos mostrar aí, no software uh, vocês põem lá o som Surround 7.1. É claro que isto não é um som Surround uh, real, é virtual, não é? Uh, mas dá para ver perfeitamente que a envolvência, vocês quando estão a ver um vídeo um, um filme, não é? Ou, ou estão a jogar, nota-se perfeitamente a envolvência, por isso, eu aconselho vocês, uh, se nunca usaram aos cotadores ou, ou headsets uh, de gama média alta, opa, invistam um bocadinho nisto, é um, é um bom presente de Natal, esperem aí pelos descontos todos que vão começar a surgir aí no Natal e invistam nisto, ok? Invistam nisto que vocês vão ver, vão acordar e dizer assim, porque é que eu nunca, nunca me debrucei sobre isto e andei a ver este tempo todo vídeos e filmes? Uh, com um som que, se calhar, não era o melhor. Com isto, vocês conseguem se aperceber dos de mínimos detalhes. Chegam ao ponto de, num jogo, por exemplo, se, saberem de onde é que estão a vir os tiros. Isto é estéreo, não é? O 7.1 é só mais para dar aqui a envolvência. Embora haja, uh, isto só tem aqui dois, dois, duas colunas, não é? Mas existe aqui... Uh, aos computadores bastante mais caros, que têm vários canais aqui para simular se o som vem de trás ou da frente ou dos lados, e eles fazem isso atrasando um bocadinho o sinal para dar a sensação que o som está mais distante, por exemplo. Hein? Existem muitos vídeos aí na internet, se vocês tiverem curiosidade disso, e uma grande discussão sobre se, se, se vale a pena o 7.1 ou não. Qualquer das formas, se quiserem estéreo, tem estéreo, ligam diretamente ao computador, e se quiserem com 7.1, tem 7.1, tem essa possibilidade. Pronto, basicamente é isto, vou tentar fazer também aí um teste e mostrar-vos o teste com, com o microfone. Vamos pô-lo aqui mais uma vez. Isto é para baixo, exatamente. Vamos pô-lo aqui para ver o geral e cá está, ele fica assim. Muito afixe, não é? Muito sóbrio mesmo, muito só. Vamos testar o som disto para ver realmente se... Se isto vale a pena. Este é o som que o microfone dá. Estou com o microfone perto da boca. Vou afastá-lo um bocadito. Agora já está mais distante. Assim seria o ideal. E se calhar... Ouve-se o teclado... E o rato. Há algum barulho aqui também envolvente. Mas se calhar como isto é um microfone unidirecional. E tenho o cancelamento de ruído. Nem se ouve o barulho que está aqui à minha volta. Temos uma tampinha para pa tapar aqui assim, vejam bem o cuidado da Corsair, que para nós não perdermos, uh, juntou outra, né? caso percamos aquela, temos sempre aqui outra para poder substituir. O cabo em si tem cerca de 1,80m e é assim um cabo de trançado que dá uma certa resistência e, uh, e caso passem <risos> alguma coisa por cima ou, ou puxem ele já terá um bocado mais resistência e aguentará melhor. E atenção ao detalhe, que eles até para enrolar o fio têm aqui esta fibelazinha, que é para o fio não aí sempre solto. E os Corsair H60 ficam assim fisicamente. Já lá bem... O micro... 5 estrelas... Um, depois também vos vou fazer uma review Deste, destes Corsair contra uns Sennheiser, que, que o meu irmão tem aí, que são 10€ Euros mais caros do que este eu já experimentei os Sennheiser, Sennheiser muito bons mesmo uh, não deixa tirar o, o, o micro, mas deixa pôr o micro para cima e para baixo não é? embora isso às vezes possa trazer problemas no caso do Stinger, do Iter X Stinger, havia muitos problemas os comentários do pessoal aí no YouTube é que esse Stinger davam muita barraca ao fim de 3 meses, ao fim de um ano deixava de funcionar, por isso é melhor não arriscar, e assim sempre podes usar o microfone para outras coisas, podes não usar sem o um microfone se for só para ver um vídeo e, uh, ou um filme, não é? E, e estás na maior Bem, e então, fazendo aqui um breve resumo do que é que é este, este headset, nós temos aqui umas almofadas bastante confortáveis, uma construção muito bonita e sóbria, um microfone com cancelamento de ruído e que se pode retirar. O cabo também tem um comprimento bastante aceitável e é trançado, tem bastante resistência. Existem aqui umas, umas costuras bem boas e confortáveis. Os drivers são de 50mm, as são muito confortáveis, também aqui assim as almofadas e resistentes. Tem aqui isto com vários níveis de aumento e de, de alumínio, bastante resistentes e é bastante sóbrio. Uma cor, uma cor bastante bonita muito funcional, tem um som espetacular e depois vocês quando tiverem a ver uns filmes aí na Netflix e no YouTube ou então a jogarem aí o Battlefield, opa, nunca mais se vão esquecer e agradecem depois, está bem? Maltinha, espero que tenham gostado do vídeo, uh, é tudo por hoje, não se esqueçam de ver todas as playlists que aí tenho, nomeadamente neste caso, a playlist que eu tenho sobre gadgets, uh, dicas e tecnologia, por isso, não tenho mais, subscrevam o canal, Peace and love. Fui!